Faltam 100 dias para o Enem. E nós separamos 10 curiosidades que você precisa saber antes de fazer a prova. E a última, eu já digo, vai pegar muita gente de surpresa. Será que você vai gostar? Roda a vinheta. Eu sou a Vitória Oliveira, sou monitora de matemática aqui no Descomplica e vou dizer para vocês 10 curiosidades que vocês precisam saber para o Enem. Vamos à primeira curiosidade. A prova ela tem, no total, 180 questões, mais a redação, beleza? E essas 180 questões são divididas em quatro áreas do conhecimento. A primeira área é Ciências Humanas e suas Tecnologias. E aí também tem Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Claro, tem a Matemática e suas Tecnologias. E Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, certo? E aí, como são 180 questões, é, quando a gente divide para essas quatro áreas de conhecimento, nós temos 45 questões para cada área do conhecimento. A parte da redação já é uma parte mais complicada, né? Porque você vai ter que dedicar tempo para preparar a sua redação. Né? E aí, como controlar esse tempo para que você consiga fazer a sua redação sem perder tempo de prova? Então, eu separei aqui em cima um vídeo sobre como fazer a redação do Enem em uma hora. Vamos à segunda curiosidade. A prova é aplicada em dois domingos. Se você vai fazer o ENEM 2020, você já deve saber que a prova vai ser aplicada em dois domingos, né? Mas o que você não deve saber é que até 2008 a prova era aplicada só em um dia e eram 63 questões objetivas mais na redação. Bem tranquilo, né? Terceira curiosidade. O ENEM usa o um método de correção TRI. A correção do Enem é feita através da teoria de resposta ao item, o nosso famoso TRI, né? E o que o TRI faz com a sua nota? Ele vai medir o nível de coerência da sua prova. Vick, o que é coerência? O que significa fazer uma prova coerente? Então, a coerência né, na sua prova será você acertar as questões fáceis, em seguida as médi médias e em seguida as difíceis. Beleza? Se você não acerta Nesse padrão, se você acerta Uma questão difícil e erra uma fácil A prova entende o quê? Entende que você chutou aquela difícil né? Não faz sentido você acertar uma difícil E errar uma fácil Então a sua prova tem que ser coerente Você tem que buscar acertar As questões fáceis em seguida as médias E aí depois as difíceis Beleza? E é por causa do TRI Que o mesmo número de acertos Nem sempre Vai valer a mesma pontuação, beleza? Porque vai depender da coerência dos seus acertos. A quarta curiosidade é que você pode usar o seu nome social no Enem. Desde 2014, os participantes do Enem têm direito ao uso do nome social. E o que seria isso, né? São nomes que estudantes travestis e transgêneros optam por ser chamados, que não necessariamente é o seu nome registrado em cartório, beleza? Então agora você pode solicitar, na inscrição do Enem, você pode solicitar ser chamado pelo seu nome social. E o número de pessoas que vem solicitando isso cresce ano após ano. E chegamos na quinta curiosidade, que é você pode usar a sua nota do ENEM para estudar em Portugal. Os convênios começaram em 2014 e desde então só tem aumentado. Atualmente, são mais de 50 instituições portuguesas que usam o ENEM como critério de seleção. E vale lembrar que essa seleção não é feita tá bom? Ela é feita pelos sistemas específicos de cada universidade. E aí, tá gostando desse vídeo? Você tem outras dúvidas? Comenta aqui quais são as dúvidas que você tem. Quem sabe a gente não volta aqui e faz uma parte 2. Se você quer entrar numa universidade pública, você pode usar o SISU. Um dos programas que usam a nota do Enem é o SISU, Sistema de Seleção Unificado. Por meio do SISU, a maioria das instituições públicas de ensino superior oferecem suas vagas para os participantes do ENEM, e aí os participantes são selecionados de acordo com a sua nota. Assim como o ENEM, o SISU acontece todo ano, e aí você usa a sua nota do ENEM para participar do SISU. A sétima curiosidade é que se você quiser ingressar numa universidade particular, você pode usar o ProUni. Outro programa que utiliza a nota do ENEM é o ProUni, Programa Universidade para Todos. Por meio do ProUni, as instituições particulares oferecem bolsas de até 100% para participantes, do Enem. E aí, os candidatos com a melhor classificação serão selecionados de acordo com a nota. E para finalizar essa dica, eu vou te falar que o ProUni também acontece anualmente. E a oitava curiosidade é a seguinte: você pode escolher duas opções de curso. Tanto no SISU quanto no ProUni, você pode escolher duas opções de curso para poder tentar uma vaga. Essas vagas têm notas de corte que atualizam ao longo dos dias e aí no final o sistema seleciona os melhores classificados para cada curso. Essas notas podem variar de universidade para universidade, de acordo com as áreas de conhecimento que a universidade usa. Nós já estamos quase no fim. Essa é a nossa nona curiosidade sobre o Enem. O Enem foca em interdisciplinaridade. Diferente do que acontece, em muitos vestibulares, o Enem abraça o conceito de interdisciplinaridade. E o que isso significa? Significa que em uma questão, pode aparecer mais de uma área de conhecimento. E aí, com isso, é bem provável que você encontre uma questão que misture, por exemplo, matemática e física ou até história e geografia. As questões com interdisciplinaridade são mais complexas e mais longas, e aí por isso o Enem passou a ser dividido nas quatro áreas de conhecimento. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. E chegamos à nossa última curiosidade. Vocês lembram que eu disse que tinha uma surpresa para vocês? Então, a surpresa é que a prova impressa do Enem deve acabar tendo 2026. Em 2020, vai rolar a primeira versão digital da prova do Enem. Acabou sendo adiado para 2021, né? E vai acontecer entre janeiro e fevereiro do ano que vem. A prova vai ser aplicada para 100 mil candidatos que vão estar em salas com computadores distribuídos em 60 cidades de 18 estados brasileiros, ou seja, não é para fazer em casa. Mas isso é apenas um projeto Outro, que deve ser ampliado ao longo dos anos até que o Enem seja 100% digital. E a previsão para isso acontecer é até 2026. E aí, gostou dessa surpresa? O que vocês acharam? E aí, você já está estudando para o Enem ou ainda vai começar? Tem turminha começando no melhor cursinho online do Brasil. Vem estudar com a gente. Olha, não esquece de se inscrever no canal e dar like se você gostou desse vídeo. Então é isso, galera. Beijos, beijos e tchau, tchau. Aqui do lado você encontra uma playlist com outros plantões. Tem vídeo do que priorizar até a prova, quais matérias mais caem e muito mais. Clica aqui. Uhul. Uhul. Rolou. Gente, eu esqueci, eu esqueci que vocês vão ver esse vídeo e eu dancei aqui, tipo, rolou e eu tô dançando. Meu Deus, tá bom.